Salve, salve, minhas guerreiras e meus guerreiros! Vamos trabalhar somente a linha da cintura. Para isso, nós iremos utilizar isso aqui, ó, um cabo de vassoura. Mas lembrando, se você tiver uma barra de ferro, ainda vai ficar mais difícil o movimento, mas também vai dar um resultado maravilhoso. Não se esqueça, dê logo o seu joinha, compartilha e seja inscrito no canal para receber as notificações de vídeos aqui. Vamos lá! abrir as pernas a largura dos seus ombros. Abra ah, suas pernas, a largura dos seus ombros. Vai segurar fazendo a marcação do cabo de vassoura, onde tem aqui a extremidade do cabo de vassoura, a ponta do seu dedinho vai colocar na ponta da extremidade segurar aqui onde o dedão terminou fez a pegada a mesma coisa dedinho na pontinha aqui na extremidade do cabo segurou o dedão acabou segurou perfeito né então agora nós iremos girar para o lado direito gira para volta só um pouco não volta tudo volta só um pouco e força tipo isso aqui ó um dois três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 23, fiz 23 repetições, só nessas 23 repetições você já vai sentir essa região aqui super dura e é isso que eu quero que você sinta, você tem que sentir a lateral oposta, tá? Se você vira para o lado direito, a lateral oposta é o lado esquerdo, esse lado é que está sendo bem trabalhado, então é isso que você tem que colocar aí embaixo para mim nos comentários, se você sentiu essa lateral oposta, bem trabalhada, rígida, dura, e mesmo assim, se você ainda quer e botar esse treinamento e ainda ter mais resultados, basta você adquirir o um cardápio nutricional para ganho de massa magra ou emagrecimento por apenas 20 reais. Esse cardápio é promocional. tá aqui o número do WhatsApp, então não perca essa oportunidade. Vamos fazer agora para o lado oposto. Nós fizemos para o lado direito, Agora, nós iremos fazer para o lado esquerdo. Lembrando que quando eu fizer esse giro para o lado esquerdo, é esse lado aqui, o direito, que tem que ser trabalhado. Então, vamos lá. Prepara. Colocou. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos lá, continua. Não para. Isso. Esse tipo de treinamento vai te ajudar a melhorar a linha da sua cintura. E parou. Esse treinamento ele vai te ajudar muito a trabalhar não só a linha da sua cintura, mas também o abdominal oblíquo. Não se esqueça, compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha e inscreva-se no canal para receber as notificações. E se você quer aquele cardápio nutricional da promoção completão por apenas 20 reais, entre em contato com a Daniela através desse WhatsApp. Fui!